Tá, uh, modo campanha, Comece, começar a campanha, vou colocar private né, que eu vou chamar o Teteus aqui. Bom, a trilha do jogo é boa, gente, calma, então, eu vou convidar você, tá convidei ó, já te chamei para o meu jogo, enquanto isso eu vou escolher meu personagem. Eu vou com a Berta, Porque ela é loira. Não, a trilha é boa, gente. A trilha é boa. Nossa, eu não tenho nenhuma habilidade que é a versão de PC. Não tenho nada. Nada, nada. Nada. Pô, eu fui jogar com a Eita Genérica ali. Hum. Mas ela. É não... A Ada genérica. Mas ah. ela, ela.. Tem uma 12, é isso mesmo? Não dá pra mandar, não. Hum. Dá, vai na eu... arma ali. Seleciona a personagem Tá Aí vai ali na arma, pump action aí Ah, aí sim, hein É, mas acho que tem poucas pra começar, porque a gente nunca jogou essa Poder versão não tem ainda, tem é, habilidade, né, não tem ainda né? Eu acho que as habilidades também não dá pra ver ah, nada Ah, tem mais XP né? aqui pra comprar, ó Qual que é boa aqui, ó Infecção Antiviral visão biométrica Peraí, deixa eu tirar meu ready aqui, então não! ai, ah, não consigo tirar o meu Ready, já tô pronta. Ah, sei lá. <risos> sei lá, sei lá. Sei lá. E depois dá pra comprar as habilidades. É que a gente nunca jogou a, essa versão, né? versão de PC. Eu tinha até uns pontinhos lá pra gastar na de PS3. Estou no canal certo? Sim, caso. Hoje é sexta-feira 13, com o jogo mais assustador que vocês verão hoje. Deixa só eu mudar a categoria do jogo, gente. Pronto. Deixa eu pôr de volta aqui o meu OBS. Quando eu saio do jogo, a música para, mas. Comprei mais two aqui que eu saco uma granada de feromônio para atrair os bichos É, então, vamos lá então. Eu não consigo sair eu não consigo escolher minha habilidade agora nessa bosta. uma, Dá para tu comprar uma. Eu não consigo mais sair, tá? já dei ready. Pode por ah, que se dane aí, eu não tô nem ligando. Bora. Elas não tudo nem ligando, eu caguei. <risos> Oi, Lee! Este é o Resident Evil Operation Raccoon City. Vou aumentar a trilha é boa. Free Fire de Raccoon City, exatamente. Ó, essa live tem que ser recorde de audiência. Então você pega o link dessa live e avisa todo mundo que ela tá rolando, tá? Bora lá! Olha aí o ranking. O Hulk? O Hulk? O famoso What if. É, esse é um What if, o, o verso, exatamente. Salve, Talisson! Vocês devem ser a nova Delta Aí, a Eida Qual é aquela, a Ada do, do Infinite Darks? Tem outra Eu é A May. achei. May. É, Ada é, Verso. É tudo Carla Radames. É tudo clone. É. É o Carla Verso. É. Sim, Cas, manda lá na Rimas, manda lá. Porque, ó, vai ser a única vez que vocês vão assistir essa live, tá? Não é só a Kala Hadam e é não. Quanto que a gente pagou nesse jogo na época? Acho que foi 10 reais, né? Por aí. Sejam subs, gente, pra, pra, de, pra, pra eu recuperar esses 10 reais perdidos aí, Manda vai. Manda beats. Manda beats. Ah, mas ele rosa é bonitinho, Sim. no PC, cara. Foda, tá bonitinho. Não, eu gosto dos é, personagens. Eu acho que os personagens não. desse jogo são muito Esse interessantes. É o chat do não. jogo? o Sei lá, nem me importa. <risos> Sei lá. A, on site. a gente vai, é, vai dar cobertura pro Hank invadir o laboratório do. Do Birkin. Ah, é? É. Eu tô aqui, você tá gostando, gente, socorro. Não, não é não é ruim. Ele é uma, ele é uma boa ideia, mal executado, entendeu? Valeu Capits! Boa noite, agora entendi porque era é numa sexta-feira essa live que eu jogo é um horror! É terror puro, cara! É terror puro. Tem, tem um spray. É. Pode pegar, pode pegar. Ah, peguei, peguei. Pode pegar. Pode pegar tudo, Petrinho. Só... Então, vamos. Tem mais Thumb Eu não, sei nem, não lembro nem como é que joga isso aqui, mas tudo bem, vamos lá. Ah, o jogo é bonitinho. Tem uma erva lá. Olha lá, começou. Começou, Vocês não estão vendo o Teteus, mas ele... A tela dele, mas enfim... Um dia a gente tem lado, que fazer... Eu aí, não, eu tô falando assim, o pessoal não tá, pessoal não tá vendo você jogar, né? É isso que eu tô falando. Mas. É guerra, mano. A guerra é guerra. É o COD do Resident Evil. Cara, mas qualquer jogo assim co op fica legal. Igual ontem tá jogando Back for Blood lá com meus amigos, é maneiro, cara. Parece é, um é jogo beleza. for, é divertido jogar cooperativo. É uma beleza. Ó, oh, é excelente. É munição aí. Né? mas é verdade que esse é um dos Resident Evil já feitos, é um dos Resident Evil já feitos, galera. Não, assim, a ideia, aquilo que eu falei, a ideia, ela é bem executada, ela tipo, ela é mal executada, mas a ideia é boa, entendeu? A ideia do jogo é boa. Só aquela merda. Olha! Caraca, eu não sei jogar não. Se um dia soube, não sei mais. Vai comigo eu tô morrendo. Tem uma erva ali, ó. Tinha uma erva aqui, ó. Eu peguei, eu peguei. Você pegou A uma erva é ali, ó. Aqui, aqui, ó. Aqui, ó, aqui, aqui, aqui, ó. Vem onde eu tô aqui. Aí. Pois é, obrigada! Muito obrigada pelo resub, ó. Eu quero recorde de audiência nesta live, hein? Tem alguém aqui? Cadê? Nossa senhora! Acertei o cara na cagada ali. Ixi, eu preciso de uma erva também agora. Tô precisada. Eu consigo te curar com spray? Não, mas pode deixar, depois... Achei uma aqui, ó. Já achei. Ih, acabou a munição de pistola Ai! Tô atirando no Vector. Eu sou ótima. Eu atiro sempre no coleguinha. Beleza. Friendly Fire. É, tem que ver se não tem nome em cima, se não tem nome. Aham. Uhum. Não, eu tava atirando no, no, no amiguinho. O acho que não dá, tá, né? É, não. Eu tô sem munição, cara. Você fica o tempo todo. Uh, uh, uh. Deixa eu pegar uma arma no chão aqui, que é uma munição. Tô cheio no chão, hein, ó. É, eu tô tentando pegar, peguei. Tem que curar a Pera aí, pera pera Ai, gente, eu não consigo olhar o chat, hein? Gente, tô jogando no PC, tá? Esse aqui é o de PC. Nossa senhora! Ai, ah, meu Deus! Morri! Morri <risos> também! Tá lá da <risos> porta. Olha <risos> é o que você tá fazendo Ai meu Deus! Right. Já, Peter, eu já terminei. Na época que o jogo saiu, eu terminei, mas depois nunca mais joguei. Right. Faz, nossa, faz nove anos que eu não jogo esse jogo. É que, que o Spot não faz muita coisa, né? Também é. é como se fosse dois jogando só. Ai, Jesus. Right, so é que eu tenho gostos peculiares, vocês não entenderiam. Deixou pra trás o Zico. Eu? Eu não, peguei. Ah, tá. Ele foi lá, lá na base lá. Morre, demônio. Tirei no saco dele. Nossa, ali, hoje choveu o dia inteiro aqui. Tá bem frio. Nossa, eu já tô lascada aqui. Eu acho que o jogo quer que você atire no cover, entendeu? Ah, pelo Nossa, amor de Deus. Essa mecânica não quer que você fique mirando. Ah, que tá... é santa tá paciência? Mas aí é muito todo, ruim! É, tira todo torno. Ah, é muito ruim? Eu espero que ele acabe de atirar, tipo, o que fora? Nossa, cara, não dá. É, é, é aquilo, Não não... É uma boa ideia mal executada. Se fosse só zumbi, né, pelo menos, faria mais sentido. Preciso de uma erva. É. Vou pegar aquela erva Vai ali. Lá, pega lá. Tem duas, tem uma da direita e uma da esquerda. Peguei a da direita. Tem arma aqui onde eu tô? Tem uma, eu Ai, que tem Ai, gente, dizer. desculpem, tá? Mas assim... Ó, oh, eu vou culpar os apoiadores, porque eu falei no grupo do Telegram, né? Falei, ah, só se a gente jogar um Brailla lá corta. aí, pessoal. Pô, faz sim. Faz sexta-feira 13 com, Bra com, Bra com o Brawl Quartz não, com Siri. Aí eu é bom, vocês me deram uma ideia. Então agora, agora aguenta. Vou pegar arma no chão aqui, porque. Caraca! Se acabar munição, tem arma no chão ali atrás. Uhum. Ah, tem caixa de munição. Tem, aqui, tem ali ver. a caixa de munição. Ai, meu Cristo. Caraca, o cara não morre. Matar todo mundo pra fazer o caminho. Ô, oh, senhor. Tem. Morreu. O Teteus é bom em jogo de tiro, gente. Agora eu sou uma aqui, ó. Ai, tô morrendo. Nossa, spec Oi oh, gente, compartilha a live, tá? Porque hoje vai ser a única vez que a gente vai fazer live nesse jogo. Gente, eu tô morrendo! Caraca, matei o cara no cover! Eu gosto do Vector, o Vector ele é discípulo do... AAAAAH! O Vector ele é discípulo do, do Rank, pô. Rank que ensinou ele. Tem alguém aqui? Não. Ai que susto, me deu um susto. Uhum. Tem uma erva aqui, você quer? Você precisa? Oh, pega a munição no chão, pega aí, pega aí você. Então eu tô mais precisada, que bom. arma no chão aí se quiser. Discípulo do... AAAAAH! Ai, gente, é sobre isso, tá? Aqui, ó. Cura aqui, ó. Que vergonha. Eu amava esse jogo. É, sei lá. Ele não é, não é ruim. Ele também não é bom. É isso, assim. <risos> ah, matem aí, galera. Aquelas... Né? Eu tô conversando com o chat. não né? Tô brincando. Eu acho que sim, tá. Elison, mas assim, a gente tá jogando... Eu e o Teteus e dois bots, né? Eu respeito o teu lado aí, tá? Peguei Ih, o Vector vai morrer Ih, Vector ah, Eles vão abrir a porta, cuidado Tá, eu vou ficar aqui Aí, abriu, abriu Não quero nada neles Taquei Matei Tem um Nemesis melhor que o do Remake Pô, né? Mas desse jogo ele é da hora. Ih, eu não consigo pegar o spray. Tem um spray que eu não consigo pegar. Cadê? Eu vou usar o meu. Vem onde pegar, eu então. tô. Vem onde eu tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Ela cura em área? Tipo do 5? É, mas eu tô aqui, eu tô longe. Cadê o spray? Tô aqui, onde eu tô? Nossa, tá lá atrás. Hoje tem terror ainda. <risos> Esse é o terror. Esse é o terror dessa live. Ai, vocês não tem bom. Vocês não tem. Vocês não tem bom humor, não, pô. Olha, a menino! Bora! Ah, tem que atacar o também, né? <risos> Eu tô aterrorizado. Você precisa de, de erva? Eu peguei já, foi pegar. Peguei aqui. Ai, eu vou morrer! Flame do fire? fire? Não sei. Eu não quero tentar, não. Quero passar essa fase. Ai, meu Deus. O que? Quem morreu? O Spectre morreu, eu rev estou revivendo ele. <risos> você quer, né, <minha> Outlast? O <risos> objetivo é pro outro lado, você sei quem tem aí, Tem aí, Tem, tem, tem aí, tô indo aí Granada Ai, gente Missão? ó Não, mas ó, muita gente já me pediu pra fazer live desse jogo, então eu tô fazendo o Spray, vou usar o spray então Granada, pega aí Agora é spray, né é. Não, não. Ah, foi em área, pô. É, foi. sim. Tá, vamos, vai. Dá vontade, né, PT? O <risos> Teteus tá aqui do lado, o gamer. É que não dá pra ver. Tem cura no chão, tem spray, nem precisa de cura não, né? Não, eu tô de boa. Ó, eu vou fazer um elogio pra esse jogo, gente. Na hora que o ranking invade o, o laboratório do Burke, ele fala exatamente a, o mesmo diálogo do Resident Evil 2 clássico, tá? Tem um spray aqui, ó, você consegue pegar? Tá divertido, pelo menos. Ah, ó, o jogo ele, é o que eu falei, ele é uma boa ideia mal executada. Tanto que o estúdio acabou. Não tem slot, não. Não, então tá. Então, bora. Tem munição aqui no chão. Meu elogio, esse jogo foi barato. Eu Gente, ali. eu não me orgulho, mas pro PS3 eu tenho duas versões desse jogo. Eu não, não me orgulho, mas eu tenho dois Operation Raccoon Series de PS3. Peraí, tô indo. Mora, tá cheio de agora. Não, tô, tô, cheia. Nossa, Nossa, que... A tá me fazendo rir. Guard this door. Do not let anyone approach. O Clock Tower aí tá morto o 3 que tem Clock Você... Tower. Tem uma hora que a gente enfrenta o Menezes tá. Tem o Menezes nesse jogo aqui tá. Teve coragem de comprar duas vezes, Tiv. Sorteia um. Posso ver, porque. né? Eu não sei quem vai querer Vou perechar para com Siri, né? Olá, stop it. You might hit the sample. That's alright. Ok, let's move out. É exatamente o mesmo diálogo. Ah, tem minha ski, né? Não faço ideia. Ai! Boa, nossa, nem vi, mano! Cagar! Boa, Boa. tem cura de atrás também. Tá mano. bom, tá. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. tá, tá. De onde eu vou? Eu não sei. Eu tô perdida. Vou pegar a cura ali, tá ganhando. A só matar esse cara Gente, tecnologia ah. da Capcom é isso, né? O cara fazer olha isso, olha camuflagem... Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Ah. Ó. Ah. Ah. Ai meu Deus Dá pra dar um bolo, viu? Eu vi Corre e aperta o botão de ação Não, sério, gente, compartilha a live, vai ó. Hoje vai ser a única vez que vocês vão ver live desse jogo Depois não adianta pedir mais não, tá? Eu vou falar, já fiz Vai fazer quando de novo? Nunca mais Vai ser essa a resposta Então compartilha, quem não estiver assistindo essa live Eu não posso fazer nada Tá, cadê a galera? Beleza Ih, Porquinho não é canônico, mas tem menos retcon que, que os remakes. Pior que é, Vance. Assim. Zerei esse jogo sem jogar online na raça, levei um mês. Eu também, o, o, o, nerdar. Eu também. Na época eu não joguei online. Eu não sou de jogo online. Então na época eu não joguei online. Deixa eu pegar esse spray aqui. Tem uma erva aqui, ó. Vou então, pegar tô, então. Tô muito cheia, pode pegar. Tô praticamente cheia aqui. Como oh, é que não dá pra, pra ver só só se eu te olhar. Ih, rapaz. Acho que... Você pegou a Eva? Peguei, peguei. Tem. tem outra aqui na frente. Melhor pegar, né? Que eu acho Ih! E eu que hypei esse game na época e amei ele por conta do 6. ia ser lançado logo após. Não, é o que eu falei, na época, esse jogo, ele foi tipo muito hypado. A galera realmente tinha muita expectativa em cima dele. É, foram três jogos. É, foi Revelations também. Mas de ação era ele os seis, né? e Quer atirar nele ou correr? Eu acho que a gente tem que correr. Então vamos embora. Vamos acompanhar o... Acompanhar o chefe. Acompanhar o patrão. Acompanha o patrão. Não é à toa que o Hank foi o único que sobreviveu. Agora a gente tem que atirar nele. E passar pelo fogo mesmo? Eu passei aqui pelo cantinho. Ah, pelo cantinho passa. É. E ele tá atrás. Agora que eu vi. Agora que eu vi. Já tipo, oi? Vou atirar no <risos> Gente... Oi, Kika! Tudo bom? E aí, Kika? Joga com nós aí! <risos> Oi, ninguém tá me ajudando a matar o bicho? Tô, Ah, tá! Ih, tá acabando minha munição! Corre, Kika, vacilada! Não é não, pô. Melhor jogo da série? Ô, louco. Ai, meu Deus, eu apertei sem querer o botão. Acabou minha munição. Tô tendo que meter tiro de pistolinha nele aqui. Tô tendo que ir na pistolinha. Tem munição aqui? Como vocês ousam desrespeitar este gote? Vocês não têm coração. Vou fazer também. Vou na pistolinha agora. Toma a granada. Boa. Boa. Toma outra. <risos> Dá pra matar ele ou tem que correr? Acho que a gente vai ter que matar. Não tem saída aqui. Ah, tem. Tem saída aqui. Valeu, Nuno. Correr. Mas aqui tava fechado a hora que eu passei. Aê, passamos. Gente, eu não lembro nada, tá? Eu não lembro nada desse jogo. Ó, o Rank foi tentar fugir, largou os amiguinhos. É, as armas eu achei zoado mesmo. Os bichos não sentem as armas, né? Ah, que bom. A gente gastou toda a nossa munição e agora a gente vai ter que matar ele. É. Tomei. Ai, tomei só uma. Ah, Ai, tá. Tomei também tem que correr, ainda não? Escape. Eu não lembro nada. Coisa boa pra sanidade mental. Não lembrar nada desse jogo. Ai, gente, olha. Eu não lembro nada mesmo, assim. Real. Tem que atirar no olho dele pra, pra ele... Nossa, tomei outra. Claro, que não ele matou nós dois no o Pessoal abrindo uma porta na esquerda. Ali. A gente tem que entrar na porta ali. Diz que tem que atirar no olho dele pra ele diminuir velocidade. Então vamos atirar e correr. Tortura psicológica não é entretenimento. Perdão telepático. Puto. Olha lá, olha lá. Vem, vem, vem! Vem pra cá! Isso vai ficar dando de costa, boneco? É, isso é uma merda. Não entendi Ai. o que faz? eu fazer. Achei que tinha uma porta ali atrás pra entrar. Vai, vai, vai, vai, vai. Agora eu tô conseguindo andar. Agora eu tô conseguindo virar. Pronto. Eu tive que fugir, senão eu ia morrer. Puta, eu tô tendo que fugir. sozinha A gente pegou por 10 reais, não foi amor? 10 reais esse jogo aqui? Ah, é por aí. Olha, ela faz até a cutscene Ela pulando ali, ó, ela faz a cutscene dela Ela faz a cutscene dela Não dá nem pra me reviver, eu tô na... morrendo É, você morreu lá, na, lá atrás, não tem nem como. Vamos, vamos, vamos, vamos galera! Ah, vocês não. Com... Os pro player não começam, não, hein, galera? Eu, hein? Ah, pronto, era só o que. Eu voltei, só... voltei. Boa. Era, era só o que é me faltava. Não, tá bom, eu prefiro metralhador. Era só o que me faltava. Vamos ver como é a 12. Ih, cachorro! Ah! Morri! Morri que nem vi! Teteu está gostando? Pedro perguntou. Valeu, Xande! Ah, cara, jogar em Copa é legal. Pô. Alguém me acorda ali, alguém me acorda. Morri também, ó. E os coleguinhas não vão chamar nós não? Se não tiver no cover contra os caras de tiro, já era. Ah, só na faca sem morrer com a tela invertida. Ah! Quem nunca? Pelo amor de Deus. Melhor ficar mais pra trás aqui. Cachorro bugado. Não, cachorro maravilhoso. Ótimo ele. Ótimo doguinho. Ai! Pô, o cachorro tá atacando os caras, pô. Que bom. Iiii! Yeah! Tá para baixar Deixa eu não lembro nada, sério. Eu tenho eu tenho flashes de memória desse jogo, tá uma maravilha. Eita, que que Nenhum trecho dele é canônico. Olha, eu gosto de con de considerar que pelo menos a equipe Delta é parte da história, assim, sabe? Olha. Yeah. Que é casinha dele? mas eu me lembrava dele pior, sabia? Eu me lembrava desse jogo pior. Você jogou Com o Eu joguei acho que multiplayer uma vez só. Mas estranho? Não, com... com inscritos na época. Ah tá. Não. Tem a casinha do cachorro? Enforca ele. Do dog? É, acho que é tipo a casinha dele, viu? Ó, oh, a esse casinha aqui. do caciorro. Ó, o, oh, o Telepath falou, eu me lembrava dele pior mesmo. É, então, tá vendo, gente? Ele, ele ficou melhor que o tempo. Esse no PC ele fica mais bonitinho também. É verdade, no PC ele fica mais bonitinho. Oh, é verdade. Tem slot. Aonde, Granada, ixi, já, já foi tiro aqui. Aí ah, vou ter que usar a apura aqui. Eu também. Calma aí que eu correr. vou curar, eu só taca a nele. Vai <risos> pro outro lado pra curar. Stop Boa, valeu. Que aí Porque ele não é tão ruim, a galera deu hate mesmo. é que assim, né gente, vamos, vamos falar a verdade. Isso aqui não é Resident Evil, é um, t é um jogo de ação... Tipo... Puro, assim. E assim, os caras são membros da OSS. É claro que eles vão estar com munição saindo pelo rabo, entendeu? Tipo, eles são ele é... as forças especiais da Umbrella, saca? Caraca, tem em aqui. Tem Quick Time Event pra fazer, agora que eu vi. Tem Meu Deus. Ai, ele errou! Eu ah, ah, ah, ah, Pô, eu só morro na hora que não pode morrer, né, cara? Nossa, ele errou! Meu Deus, que maravilhoso! Tem que segurar ele até. Ele errou, você que esquivou. Agora eu tomei. Eu matei os coleguinhas, tudo é isso mesmo? Eu tô aqui a granada, matei todo mundo! Que. Que isso? O que que tá acontecendo? Ih, morri. Pronto, morri. Levanta! Morri. <risos> claro, o que que foi aquilo? Não, eu taquei a granada e fui pra trás a porta abriu e os caras ficaram. Que isso. Meu Deus do céu. Voltou. Ai, voltou tudo. Ah, ah, ah. Eu cheguei a entrevistar a, a galera que fez esse jogo, sabia? A Island Six. Eu cheguei a fazer entrevista com os caras. Essa parte pode ser considerada canônica? Gente, assim, o que eu gosto, o que eu gosto de considerar canônico. <risos> É o... Olha, Olha lá, Ai, a a tá ó. Tem que apertar na hora o botão para esquivar. Ih, é estuderado, tomei uma. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Ainda foi pelo cantinho, nesses né, cano que estão coisando. Cada um por si, Deus por ninguém, Deus por mim. Olha toma Explode. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! aqui. Tava matar o leão nesse jogo Pra mim já é 10. Ô louco Pedro, Coitado. Vou matar o leão da mão trampo. Eu prefiro que ele fique do nosso lado. Ah, pra puta que pariu, fico explodindo tudo aqui aleatório. APA. Vamos galera, corre galera, vamos, vamos, vamos! Olá, eu também um fogo aqui. Tá é uma cilada vindo. Olha lá. Olha, o que você vai fazer aí, o Hank? Eu perdi a amostra. Eu vou voltar pra pegar. Então, começa oh, o Forte Survivor, Fort Survivor. É, aí ele vai atrás, né? Aí o The Force Survivor é quando ele consegue pegar, e aí ele foge.